moramos próximo ao Centro Vocacional Irmão Sol, aqui da nossa localidade, em linha São José Estrela. E, particularmente, eu posso dizer que nós nos identificamos muito com o jeito de ser do franciscano, devido às experiências que nós tivemos no trabalho com a Pastoral da Juventude, onde nós fazíamos os retiros, numa casa vocacional aqui próximo, no município de Imigrante. E uh, a nossa vivência como cristão uh, se baseia muito nos valores que os franciscanos, dentro de sua vida vocacional, pregam e vivem. Uh, hoje em dia, onde a palavra está tão desacreditada a evangelização, por palavras, muitas vezes ela não é, como eu vou dizer, ela não é, o mundo não suporta mais a palavra que foi desacreditada. Então há necessidade de se evangelizar hoje em dia através de ações, de atos, e isso faz com que a, a nossa maneira de ser seja mais, mais completa, porque hoje em dia o que vale mais é a atitude, as pessoas acreditam mais nos fatos do que nas palavras, então a nossa atitude ela deve ser de um cristão autêntico, não adianta a gente pregar por palavras e as atitudes não corresponderem a isso, então essa é a nossa, a nossa ligação, nossa proximidade com os frades franciscanos, ela consiste nisso. E é por isso que a gente se identifica muito bem e, e, e tem prazer em conviver próximo aqui ao Centro Vocacional de Mão Sol, onde a gente se abastece, onde a gente abastece a nossa fé, onde a gente se renova para viver o nosso dia a dia com os seus desafios e uh, ali, ali também é, uma, é, uma, é um local onde a gente revê conceitos. Porque no nosso dia a dia, volta e meia, nós somos desafiados a rever nossos conceitos. E isso uh, a gente consegue visitando, convivendo com os frades franciscanos.